É, então, é, isso aqui é mais para a galera da banda, é o meu quartinho, tem roupa limpa aqui para ser arrumada, vai, pá, pá. É, eu gravo as paradinhas no notebook, no notebook eu uso esse cabinho aqui para poder ligar aquele radinho, que só tem uma caixa. E esse outro cabo que eu fiz, infelizmente a gente está nessa situação, que liga nessa caixinha aqui, você repara que o cabo tem dois cabos emendados, né, para ligar tipo estéreo, né. E essa caixinha aqui permite que eu ligue o sinal de dois microfones ao mesmo tempo. Ainda não usei. Né? Ela tem tipo, tem, tem, em cima e tem embaixo, tá vendo? Aqui, os knobs, as nobs, as, nobs, as entradas, jacks, p10 em cima e tem embaixo. Porque em cima é um circuito que distribui de volta tudo para cima. São três entradas ou saídas e embaixo a mesma coisa. Uh, deixa eu ver vou amplificar aqui. Vou deixar ficar na frente dele. É como eu já gravei vocal, não sei como é que o vocal vai ficar legal. E tal aí, eu tive que jogar o microfone para cá para poder eu cantar aqui no cantinho, neste cantinho, né? Porque o radinho tá aqui. Eu não posso deixar o som do radinho chegar no microfone. Não chegou, não tanto para tudo gravar no mesmo quarto. Eu acho que tá legal. É isso aí, cara. Minhas paradas ficam ligadas aqui, menos é o notebook que está ligado do lado do outro lado. E é assim que eu gravei, galera.